Olá pessoal, o professor Rodrigo, dando sequência à nossa aula sobre progressão aritmética. A gente vai falar hoje sobre soma dos termos de uma P.A. Ok? Bom, acompanhem aqui. Estou no lugar errado. Minuto. Aqui. Soma dos n primeiros termos de uma P.A. Veja a seguinte observação. Aqui eu tenho uma progressão aritmética de razão 1, fica é mais fácil de a gente entender, né? 1, 2, 3, 4, até centésimo termo. A sequência é uma PA de razão 1. Mas observem essas somas. Tá? Se eu pegar o primeiro termo, pegando o primeiro termo, somando com o último, 1 mais 100, 101. Se eu pegar o segundo termo, com um antepenúltimo, 101, 99 mais 2, 101 3 mais 98, 101 Por que sempre vai ficar constante? Porque veja que aqui eu diminuo 1 E deste lado eu aumento 1 Eu aumento 1, diminuo 1 Então sempre vai dar 101 essas somas Ou seja, aqui eu tenho 100 termos E eu vou ter 50 somas que Vai reduzir pela metade, já que eu somo 2 a 2 Correto? Então veja que se eu quiser fazer, descobrir essa soma de termos, olha que interessante. Uh, daqui a gente consegue estruturar uma formulazinha, né? Basta eu pegar o primeiro termo e o último termo, neste caso o A100, somar ambos, escrever assim, Sn vai ser igual... A1 mais AN, multiplicamos por, quantas somas a gente vai fazer? Sempre N dividido por 2, ou seja, se eu tenho 100 termos, a gente tem que somar 50, vezes N sobre 2. Essa é a fórmula da soma de termos de uma PA. Basta eu conhecer o primeiro e o último termo, então, somando ambos e multiplicando por n sobre 2, já que eu preciso é apenas, eu tenho preciso da, da metade da quantidade de termos, ou seja, as somas são feitas 2 a 2, e pronto, temos a soma de termos de uma PA. É, bem tranquilo, né? Então, na sequência, vou fazer esse exercício aqui, é, começando assim. Calcule a soma dos 80 primeiros termos, então, ou seja, eu quero S80 de uma PA em que A1 é menos 10 e a razão é 3. Veja o seguinte, lembrando que para eu calcular então a soma dos 80 termos eu preciso, escrever aqui de novo a fórmula, Sn igual a A1 mais An vezes... N sobre 2. Eu preciso encontrar esse enésimo termo. Cinco termos que eu quero somar, tem que achar o A5. Se são dez termos, eu tenho que achar o A10. Eu tenho subsídios, eu tenho a razão. Eu vou ter que aplicar a fórmula do termo geral e encontrar o A80. Nesse caso, para poder aplicar na fórmula. O A80 vale o A1 mais N menos 1, ou seja, 80 menos 1 vezes a razão que é 3 então o 80 vale menos 10 mais fazendo um rascunho aqui 79 vezes 3, 3 vezes 9 27 20 opa, 237 o meu A80 237 menos 10, 227. Vou apagar esse rascunho e seguir o cálculo aqui. Agora que eu tenho o meu enésimo termo, nesse caso o um enésimo termo, então para calcular S80 eu vou fazer menos 10 mais 227 vezes 80, que é o valor que eu quero, sequência, sobre 2. Aqui eu posso simplificar, vamos ter 40. Então a soma dos 80 termos dessa sequência vai ser 217 vezes 40. Fazendo um rascunhozinho, 217 vezes 40 vai ser igual a 4 vezes 7, 8 vai 2, 6, 2 vezes 4, 8. Quase faltou aqui, 4 vezes 0. 8, 6, 8. 8.680. Essa aqui é a soma dos 80 termos dessa PA com essas características. Vamos para mais uma questão diz assim: determinar o décimo termo de uma PA. Determinar o décimo termo de uma PA. Sabendo. Que a soma dos 48 primeiros termos, ou seja, S48, é igual a 1.008 e que a razão é 2. razão igual a 2. Vamos lá. Eu vou colocar essas informações na nossa fórmula da soma para vocês verem o que, que está faltando. Ah... Uh... Então 1000 e 8, ou a soma dos 48 termos é igual a a1 mais a48 vezes Vou colocar direto. Vai ficar 48 sobre 2, então 24. Temos uma relação aqui. Vai ser igual a 4 vezes A1 mais A48. O que mais que nós temos? Nós também sabemos que, escreveu o A1, a soma do A1 e o A48, eu também sei que o A48... Vou observar essa aqui. O A48 é igual uh, a 1 mais 47 razões, certo? A razão vale 2. Então, o A48 é igual a 1 mais 94, certo? Assim eu posso substituir em uma das equações, fazer como sistema, enfim, até encontrarmos, uh, vamos escrever essa equação aqui em função do A1 apenas. Encontrando o A1, razão, e aí nós encontramos facilmente o A10. Então, desta equação aqui, eu vou isolar o A48, eu não preciso nem isolar, eu vou substituir aqui A48 por A1 mais... A1 mais 94 Então 1.008 É igual a 24 que Multiplica A1 Mais A48 é A1 Mais 94 Temos 1.008 Igual a 24 que Multiplica 2 A1 mais 94 Tá realizando essa acho que a gente pode inclusive simplificar, vamos ver se talvez 1008 provavelmente pode ser divisível por 24 2 a 1 mais 94 igual a 1008 dividido por 24 tudo aqui no, no rascunho tá então aqui vai dar provavelmente 4 vezes né 4 vezes 4 96, vai usar 96. Sobra 4 e baixa o 8. 48 dá duas vezes. 48 derou. Então, dá 42. É aí 2 a 1 mais 94 igual a 42. E seguindo o cálculo aqui, vou ter 2 a 1 igual a 42 menos 94. 2 a 1. É igual quarenta e dois menos noventa e quatro vai dar, então, ah, uh, apagar aqui, vai dar cinquenta e dois, né? Cinquenta e dois. 52 negativo metade de 52 a 1 é igual a menos 5 por 2 dá menos 26 é o meu a 1 agora sim para encontrar o, o a 10 a 10 nada mais é do que a 1 26 mais 9 razões a razão é 2, então com a 10 vale menos 26 mais 18 a 10, então subtraindo aqui vai dar negativo uh, negativo 8 ok fechou, então era a questão Uh, determinar o décimo termo. Encontramos, Bom, resolvido. Pessoal, então, qualquer dúvida, mande nos comentários e valeu! Mais...